De comunicar design exa de caudas da rainha luiz alegre anadia 1969 formado em pintura doutorado em design vive e trabalha em lisboa conciliando a carreira artística com a atividade de designer Desde a segunda metade dos anos 90 desenvolve projetos que cruzam múltiplas disciplinas relacionando o design, o vídeo e instalações. Obrigado, boa conferência. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, agradecer este simpático convite de poder apresentar uma parte de um trabalho que desenvolvo, agradecer a a escola ter-me convidado neste caso mais em especial ao Marco Balestero porque foi ele que me dirigiu o convite agradecer aos anteriores uh, participantes que uh, as apresentações gostei muito é sempre bom ouvir o Guignot, etc. enfim não conhecia o, tão bem o trabalho dos uh, GA gostei muito e é muito interessante é sempre curioso estes momentos para se poder uh, aprender E eu trago para aqui um, uma frase que servirá de motivo à nossa conversa, ou à, nossa, à minha conversa, digamos assim. Uh, isto é uma frase popular chinesa, ou pelo menos está designada como tal, que diz que, diz que roubar um livro é uma ofensa elegante ou simpática, se quiserem. E eu chamei isto o caso Stolen Books. E vocês, acho que vão perceber rapidamente porque é que isto será o caso Stolen Books. Eu, mantendo-me nas frases populares, como designer, artista, etc., como aquela senhora brasileira há um caso bocado explicou, eu tive que cortar um braço para me tornar ambidestro. Ou seja, isto é uma espécie de paradoxo. Mas a verdade é que eu, para poder fazer determinados projetos, tive... Que ceder num conjunto de outros que seriam e que são, de alguma forma, às vezes até penosos, ok? Eu quero, de uma forma muito sistemática, dizer que eu tenho que desenvolver imenso trabalho mainstream que me paga contas, que me paga uma certa estabilidade económica, para depois poder desenvolver e ter espaço para desenvolver um outro tipo de trabalho mais reflexivo, menos Uh, mais livre, se quiserem, ok? E, portanto, funciona num atelier que tem oito pessoas uh, e que nos últimos, o ateliê tem 23, 22 anos, nos últimos 15 anos se tem dedicado essencialmente a fazer design editorial. E, portanto, a maior parte de capas, de livros, miolos de livro, etc., e revistas, etc., uh, são são feitas por nós. Entre as quais, grandes desgraças gráficas, ok? Portanto, muitas delas induzidas por um sistema de relação entre cliente e designer que muitas das vezes é incontornável. Ou será contornável se eu fosse um designer, como aquele filme do Fountainhead, em que o designer é incondicionalmente um tipo que não cede. Mas eu achei que podia deixar que me levassem o braço e que o outro braço pudesse funcionar como se tivesse dois. Okay? Portanto, a metáfora é exatamente essa. Pronto. Para além do, de, de, de, de, de livros e capas de livros, desenvolvemos uma revista ao vivo, ou seja, uma revista que tem basicamente todo o caráter editorial que teria uma revista impressa, mas que neste caso funciona ao vivo, em palcos como este, ou maiores ou menores, que já vai na, na quinta edição, chama-se Cabide. Desenvolveu uma parceria com um jornalista que se chama João Pombeiro e que, no fundo, vai convidando pessoas, artistas, espetáculos, jornalistas, enfim, para, em cada número, em cada sessão, refletirmos acerca de uma pergunta. Há sempre uma pergunta. E o único material, de facto, impresso é um cartaz que é simultaneamente o um programa e, depois, tudo o resto funciona em palco e em cenografia de carácter vídeo, etc. São mais alguns exemplos de trabalho mainstream, coleções de livros, aqui em colaboração, eu este, este trouxe especialmente porque esta, esta coleção está baseada, ou estruturada, num ilustrador que foi aluno aqui, no, no Bruno Reis, Aka Lorde Mantraste. É, uma, é uma, uma coleção que eu gosto muito. Pronto, catálogos para artistas, plásticos, etc. Bom, Mas eu venho para falar de um caso que se chama Stolen Books. E a Stolen Books é uma editora de livros de artista, ou livros de arte, ou livros feitos por artistas. Mas ela, a génese desta editora é curiosa porque tem a ver com... Ou seja, ela surge, obviamente, pela minha relação intrínseca aos livros, Uh, e à questão editorial, mas na realidade eu nunca planeei ter uma editora. Ou seja, nunca me passou assim pela cabeça, uh, durante muitos anos, uh, eu vir a ter uma editora. Até porque a maior parte da minha experiência, relativamente às editoras que eu conhecia, que eram editoras... Uh, mainstream, eram, eram, era de uma aprendizagem de, de cujas de, de cuja experiência me afastava até do mercado livreiro, ou seja, do produto livre. Não no sentido do seu conteúdo e da sua importância, mas da forma de gerir uma, edit uma editora. Gerir uma editora normal é complicadíssimo. Há, há, há bocado o Guinho referia-se a isso. É hipercomplexo complexo fazer a gestão de uma, de uma editora. Pronto. Eu, portanto, durante anos não alimentei nenhum romantismo acerca de vir a ter uma editora. Eu tenho uma editora quase por fatalidade, ou seja, por um acontecimento que me, quase que me fugiu ao controle e que depois eu, de repente, tornei-o real porque, enfim, ele, ele, ele me surgiu. E teve que ver com um, um caso que se colocou relativamente a um trabalho que eu fiz e a marca Louis Vuitton. Eu, em, mil, em 2003, fui à Bienal de Veneza e, em frente a uma das lojas da Vuitton, estava um, um senegalês a vender malas falsas da Vuitton. E eu comprei uma mala falsa da Vuitton para dar à minha mulher, com a ideia de, de, de quando chegasse a Lisboa, lhe inscrevesse aquilo que vocês lêem ali, Real Fake, by luiz Alegre. Um, e fiz isso. E ofereci a mala. E ela usou a mala. E, e, e a mala, a certa altura, começou a ser cobiçada. Ou seja, havia pessoas que gostavam da mala. Ah, onde é que compraste? Onde é que fizeste? E então eu tive uma ideia luminosa que foi, vou fazer mais. Vou fazer mais uma série. Vou construir, vou, vou à feira, de, agora já não vou à Itália, mas vou à feira de Cracavelos e fui comprar malas falsas, Carteiras, etc. E fiz uma série de malas falsas uh, da Vuitton, inserindo-lhe o setêntesil que vocês ali veem. E comecei a colocar uh, à venda em diversas lojas. Uh, enfim, isto era uma publicidade feita com, com os travestis. Enfim, havia aqui uma espécie de, de ideia de trabalhar sobre a ideia de falso, de falsificação, de, ao mesmo tempo, por oposição relativamente à ideia do original. Bom. E esse trabalho tinha o trabalho anterior, ou seja, não foi, eu não tive uma ideia, não tive um, uma ideia luminosa assim, mas não foi de repente agora vou trabalhar sobre isso. Eu já vinha a trabalhar, o meu trabalho, de alguma maneira já já refletia a questão do caráter simbólico dos objetos, a questão da originalidade dos objetos, a mensagem subjacente aos objetos, ou seja, a capacidade inerente ao, ao ser humano de, em qualquer coisa, ver a sua função, mas também a sua simbologia, a sua, o seu caráter simbólico. Não é? Nós podemos olhar para um martelo e perceber que ele serve para, partir, para pegar um prego ou partir a cabeça de alguém, mas também podemos pensar nele como um objeto simbólico, capaz de fazer revoluções, capaz de simbolizar uma série de coisas, como um capacete. E, portanto, eu apropriava-me, na linha de o etc., e de outros artistas com géneros, apropriava-me de objetos ready-made, existentes, portanto eu não os fabrico, da mesma maneira que não fabriquei as malas falsas da viton e inscrevia lhe frases. Estes são alguns exemplos e vendia. Não é? Estamos a falar de um período 2003, 2008, 2009, em que se vivia uma hegemonia económica. portanto, eu conseguia vender martelos com uma frase a dizer I want to change the world, ok? Ou um capacete a dizer don't change your mind. Uh, hoje, hoje não, a partir de uma determinada altura seria impensável eu vender isso, porque ninguém gastava dinheiro numa coisa desta. Durante aquele período as pessoas não se importavam de gastar 30, 40 euros, 60 euros num capacete, enfim, para dar alguém. Pronto, e assim fui desenvolvendo um conjunto de, de parafernália, de objetos inúteis, que de alguma maneira pensavam, passavam mensagens simultaneamente irónicas, cínicas, paradoxais, enfim. Aquilo é um anel, que se chama micaimal, mas que simultaneamente é uma suqueira, é? Portanto, por isso era o micaimal. Aqui era a utilização destas, desta simbologia de mensagem para poder desenvolver algumas ideias de imagens. Aqui já vem um, um trabalho que, que tem como consequência ainda mais direta o trabalho da Viton, um, nomeadamente nestes polos que vocês veem aqui, Aqui eu chamei polo tipo Lacoste e polo tipo Adidas, e portanto aqui o tipo, como qualquer coisa que não é o original, mas que pode parecer-se com, Vocês não são desse tempo, são bastante mais novos, há aqui algumas pessoas da minha idade, mas durante muitos anos em Portugal, o produto, alguns produtos não, tinham, não eram os originais, eram tipos originais. O GIN não era, o Gordon's era o Commodore, enfim, era assim coisas deste género. E, e havia, o, e, mas havia um que eu lembro-me bem que tinha uma, uma, uma propriedade registrada que era o queijo da serra. O queijo da serra era o, era o queijo da serra. E se quiséssemos fazer um queijo da serra, teríamos que chamar tipo queijo da serra. Estão a ver? Portanto, a palavra tipo, durante, durante anos em Portugal, foi muito usada para, no cotidiano, designar objetos que eram parecidos com o original. E não eram exatamente o original. E, portanto, eu aqui fiz um conjunto de t-shirts que eram tipo as originais, não sendo. Ao lado está um, está um objeto bastante cínico, mas ao mesmo tempo crítico, Uh, que foi, curiosamente foi merchandising da, da Benetton durante algum tempo uh, e que é um kit com um cartão de crédito tipo crédito e um espelho e depois com uma série de especificações chama-se Nose Candy e tem uma série de instruções e de, de, de bula de prós e contras do consumo da cocaína não trazia a cocaína obviamente, só, só trazia o, o kit Pronto, pois aqui alguns objetos que brincam também com a ideia do digital, um digital game, não é? o digital game no sentido do dígito enquanto dedo, não é? que, que se pode transformar num jogo digital, porque também estamos ali a mexer pixels de um lado para o outro até fazermos, completarmos o puzzle, ou um bloco de notas que serve exatamente para anotar coisas, mas é simultaneamente um bloco de notas. Ou seja, se eu andar com aquele bloco de notas, eu posso parecer que sou um tipo afortunado. Um, ou um, um anel em origami, em papel, que, chamava, que se chama Temporary Fiancé, ou seja, para quem quiser ter uma relação one night stand <risos> e, e oferecer o, um, um anel de noivado a alguém, mas que dura pouco tempo. Ou o itálico Notebook, que era um, um objeto para anotar, uh, em itálico, ou seja, inclinado, um livro inclinado, e que exatamente para pôr frases de, outros, de outras pessoas. Ou seja, quando se escreve normalmente itálico, enfim, dá para fazer, para fazer quando é constrangeirismos, mas também quando estamos a citar alguém, normalmente usa-se o itálico. E, portanto, estes, estes, estes blocos tinham essa, essa intenção de brincar com a ideia de ser um livro para colocar ideias de outros, ou então para quem tivesse problemas de, de pescoço. Pronto. E portanto percebem que a mala real-fake não surge assim de uma visão uh, milagrosa. Ela tinha um trajeto e uma, uma, um sistema de investigação uh, que fui desenvolvendo durante algum tempo. A verdade é que, a um dado momento, as malas que estavam distribuídas por determinadas lojas, e sobretudo numa loja, foram apreendidas pela ASAI. E eu fui processado pela ASAI e, simultaneamente, pela Viton. O que me assustou imenso, porque recebi, primeiro, recebi uma coisa da Azai para ir prestar declarações. Já estamos a falar do momento da Azai Leonina, não é? da Azai que mordia tudo, que fechava as lojas todas, que prendia toda a gente. E estamos a falar também da Louis Vuitton, que para mim era apenas uma marca, mas que eu sabia que era um gigante. E que, no mesmo dia em que eu recebo a, a, a, a, a intimação da Azai, me envia uma mensagem por... Ainda, ainda havia fax, portanto ainda recebi por fax recebi por fax uma mensagem, depois vos mostra mais à frente a dizer que eu ti, bem, que tinham sabido que eu produzia aqueles objetos, que os vendia e que a marca deles estava registada e, e tinha uma listagem dos registros da marca que eu, portanto, nem, nem sequer o som da marca se pode dizer porque tem que pagar e que eu tinha que imediatamente parar de, de, de vender aquele produto e para que isto não se tornasse um problema, eu tinha que lhes pagar 24 mil euros. Bom, eu não tinha nem sequer o dinheiro, nem vontade de lhes pagar, mas ao mesmo tempo fiquei em pânico com a ideia de que estaria uh, tramado, não é? porque estava, era um gigante contra o David Golias. Não é? Quer dizer, era eu pequenino, sem meios, contra uma, uma empresa uh, enorme. Bom, a, a primeira coisa que fiz foi ir à ASAI, e na ASAI fiz, a minha, fiz o meu depoimento. Fui, fui curioso, não quero alongar muito, mas estes detalhes são curiosos para se perceber. Na ASAI, o inspector, que mal olhou para mim, disse-me explique-me lá como é que alguém comete um crime, isto é a primeira vez que me acontece, e, e ao mesmo tempo assina o crime. Você cometeu um crime e deixou-lá o seu nome. Portanto, é uma coisa... é a primeira vez, não conheço. Uh, eu disse assim, bom, eu não tinha consciência de que estava a cometer um crime. Eu sabia que, eu sabia que estava a tocar num problema, mas não, não tinha como intuito cometer um crime. E, portanto, acabei por explicar ao inspetor da ASAI exatamente qual era o meu objetivo. que o meu objetivo era usar a Viton como quem usa a palavra gilete para se referir às lâminas de barbear, ou ao black and decker para os aparafusadores. Ou seja, eu queria uma marca, uma label, que simboliza um determinado status e um determinado universo para poder falar exatamente sobre a questão do falso e do verdadeiro. E como é, que o, como é que nós dependemos na nossa vida sempre desta dinâmica da cópia e do original? E como é que nós precisamos de cópias para certificar originais? E a Vitão vive uma das auras da Vuitton, mas também de toda a nossa estratégia de criação e de objetos, depende exatamente disso. Ou seja, os falsos da Viton legitimam a viton não é? Dão-lhe força, não é? Ao contrário do que eles querem fazer parecer. E, portanto, eu estava aqui, exatamente, a fazer uma reflexão sobre isso. Claro, como, como toda a reflexão que tem origem na arte ou no design, ela pretende ser uh, incómoda ou, uh, pelo menos, uh, criar alguma tensão. E, como também todos os objetos artísticos, são feitos para ser vendidos. Não é? Eu não conheço nenhum artista que queira, ou, que, ou que, bom, que esteja bom da cabeça, que queira fazer arte e que não a queira vender. Não é? Ou seja, os objetos são para circular, e, e para já a circulação dos objetos no, no mundo é feita por troca. De... há uns anos era por troca de produtos, não é, quer dizer, troca por troca, mas agora não é feita por troca por dinheiro, não é, quer dizer, nunca... é obviamente que eu teria que vender estes objetos. bom, e portanto eu expliquei isto ao, ao senhor da Azai, falei-lhe do Diao falei-lhe de uma série de gente que eram coisas, que, pessoas que ele desconhecia, mas, mas ele ouviu-me e isso foi uma grande sorte que eu tive, é que ele ouviu-me e ao ouvir-me disse uma coisa engraçada. Então quer dizer que eu aqui todas estas coisas que tenho aqui à minha volta? E ele estava pejado de ténis Nike falsos e de leves e não sei quantas. tudo são tudo potenciais obras de arte. Isso, quer dizer, Para mim seriam-se, se me espaçarem eu posso trabalhar com isso. Mas, quer dizer, elas são em princípio são objetos falsos, uns mais parecidos. Bom, depois andou me a mostrar a proximidade dos objetos falsos quase indecifráveis, aqueles falsos verdadeiros, ou seja, ele mostrou-me uma, uma aparelhagem da Pioneer feita na fábrica da Pioneer, com os componentes da Pioneer. A única diferença é que não era da série, ou seja, a Pioneer encomendou mil máquinas e eles fizeram mil e trezentas, não é? E, portanto, as trezentas entraram no mercado negro. Eram falsas. Eram falsas porque... por nada, quer dizer, elas são verdadeiras, estavam no circuito falso. E a vitão, a, também a, é a vítima desse desse processo. Porque a Vuitton diz que faz objetos exclusivos, feitos à mão, por artesãos, etc. Na realidade, para satisfazer um mercado global, não o pode fazer. Foi fabricar para a China e, como é óbvio, os chineses têm uma cultura diferente relativamente à cópia e até às questões do negócio. E, portanto, os chineses o que fizer, fazem, muitas das vezes, em vez de fazerem mil malas da Vuitton, fazem mil e trezentas. E trezentas são verdadeiras malas da Vuitton que entram em circuito negro, de mercado negro. Mas depois também existem... As falsas mesmo falsas, que eram o caso das minhas, não é? Eu tinha a preocupação de ir buscar malas que fossem mesmo aparentemente falsas. Má qualidade, em plástico, em que às vezes não dizia LV, dizia LX, enfim, coisas desse género. E, portanto, argumentei, quer com a Azai, onde tive mais sorte com a argumentação, porque ele ouviu-me e disse-me, olha, pá, eu já percebi com quem é que estou a falar, e, portanto, já percebi que você não nem sequer é fabricante... De, porque, a essa altura, também julgavam que eu fabricava o material, não é? E eu disse, eu compro isto numa feira onde há a polícia, inclusivamente. Não andei a encontrar com ninguém às escondidas. Enfim, isto foi comprado, não, não, não pedi fatura, na verdade, mas, mas comprei num sítio legal. E, portanto, eu percebi que ele compreendeu a minha tese e, e, deixou, e delegou em mim a, a, a minha a defesa, porque, mas, porque ele não podia arquivar o processo. Não é? Isto era um processo que não podia ser arquivado. Portanto, ele tinha que, dar, tinha que desencadear o processo. Eu dei exatamente a mesma resposta à Viton por escrito. Pai, puxei os galões todos, disse que era professor, artista, fiz, fiz piruetas. E a resposta que obtive foi: Pronto, então, uma vez que você é artista e é professor e é, e é, e é tanta coisa, devia saber que não pode mexer nas coisas da Viton e, portanto, venham de lá os 24 mil euros. E, portanto, não, não tinha hipótese com a Viton. E o processo foi-se desenrolando até o momento em que, num. E vou cortar a história que é para não. Isto, este processo durou 4 anos em tribunais. Até que, numa, primeira, numa determinada instância, houve um eh, procurador que me propôs um acordo. Disse-me assim, Pá, você não cometeu propriamente um crime grave, mas cometeu, cometeu um crime de utilização de material contrafeito. Você comprou um material que é contrafeito e, portanto, eh, eu, eu vou propor aqui um acordo à Viton que é, você paga 400 euros a uma instituição de solidariedade social. E eu aceitei, claro, não é? 400 euros versus 40, 24 mil, venham os 400 euros. Então, por cima, para uma instituição de solidariedade social, perfeito. Não é? Escolhi os bombeiros, porque acho que os bombeiros são uma espécie de. Isto é à assim, parte. Os bombeiros são os iconoclastas. Não é? Os bombeiros são uma espécie de problema de design por resolver. Que é? Os bombeiros para, para salvar um perante um fogo, para nos salvarem os objetos, estragam-nos os objetos, não é? Com a água, com, portanto, nós ficamos convencidos que eles nos vêm resolver um problema, mas eles vêm nada fica, não é? Só não ardeu, mas molhou-se, pronto. E, portanto, gosto desse problema, é como os guarda-chuvas, quer dizer, a gente acha que o guarda-chuva fica protegido da chuva, mas ainda nunca ninguém resolveu exatamente esse problema. E, pronto, e portanto, tenho uma certa uh, simpatia com os bombeiros e achei que lhes devia dar aquele dinheiro mas fui informado que não devia dar o dinheiro enquanto não me fosse dada informação para o fazer. e a informação nunca mais surgia. Até que surgiu uma informação a dizer que eu tinha que ir a uma instância uh, superior porque a Viton não tinha aceito o acordo. Portanto, a, a, a Viton não aceitou que eu desse os 400 euros aos bombeiros. E insistia nos 24 mil euros. Pronto. E, portanto, numa... Uh, isto não chegou a tribunal. Ficou resolvido, foi arquivado em, na última instância, porque eu tive a sorte de ter, neste caso, a, a, como a, a, intervenientes, uma juíza e uma procuradora, que por acaso a procuradora é a atual Ministra da Justiça, a, que perceberam aquilo que eu estava a fazer porque podiam não ter entendido e, e, e, portanto, porque eu entretanto estudei 500 casos, de, 1000 casos da Vuitton e a Vuitton quase invariavelmente ganha a toda a gente que toque na palavra Vuitton. É? Alguém, a Britney Spears uh, aparece com uma mala Vuittona, mesmo verdadeira, num, num teledisco e eles uh, multam-na. É? Uh, o Google perdeu para a Vuitton porque quando se faz pesquisas no Google, a, pri, a primeira ocorrência é uma coisa de Viton falsa. E eles acham que deve aparecer a Viton verdadeira. E, portanto, processam o Google porque têm que criar um motor de busca em condições. E portanto e ganham. E, portanto, eu, eu tinha um historial de perder, não é? Quer dizer, eu ia perder, não é? Pronto. E, portanto, tive aqui uma conjugação de fatores que foi aquelas pessoas que compreenderam a minha argumentação e disseram que o objeto que eu tinha criado era, de facto, um objeto novo. Uh, embora complexo, uh, mas era um objeto novo. E, portanto, se houvesse alguma dúvida, essa dúvida favorecia o réu, que neste caso era eu. O portanto, o caso foi arquivado. Eles ainda podiam processar-me por outras vias, mas eu fiz um acordo com eles a dizer que nunca mais tocaria na, na Viton para coisa nenhuma. E que se visse uma loja, que mudaria de, de rua. Pronto. E, portanto, e cumpro. Não, não, não mexo mais na Viton. Um, mas a Viton serviu para que eu fizesse... A Vitton de Almoné tem origem, ou dá origem, imaginem como é que, as coisas, como é que é isto, estas coisas dão as tem origem, dá origem às stolen books. E porquê é que dá origem às stolen books? Porque esta matéria, que já me interessava do original e da, do, do, do, do, da cópia, do objeto de apropriação, do caráter simbólico, da autoria, da propriedade, etc., eram assuntos que me interessavam. E que eu achei, já de há muito tempo, que estavam relacionados com... a. Questão da criação, da criatividade, com o design, com a arte. E, portanto, em período de doutoramento, esse foi o meu tema. E, digamos que eu parti deste assunto para desenvolver a minha tese de doutoramento. Que é exatamente sobre questões da cópia, apropriação, etc. Autoria. E, durante o período de leituras da minha tese para a minha tese, eu fui procurando literatura que necessitava. E invariavelmente eu encontrava os livros que eu precisava, todos em PDF, na internet. E portanto eu copiava, cria uma pasta no meu computador que se chamava Stolen Books. Porque eu encontrava-os lá, estavam lá todos, portanto, estava a roubar livros, não é? Eu não os comprava, estava a ficar com eles. E uma coisa que se chamava Stolen Books. E depois, como quando quem está a fazer uma tese, apetece-lhe sempre tudo, menos fazer a tese, eu comecei a fazer capas para os PDFs, porque era a única coisa que os PDFs não tinham. Os PDFs vinham com, a, com o frontispício e com o resto do livro, índice, etc., mas não tinham capa. E eu comecei a desenvolver capas. Depois fiz-lhe um logo, porque era a Stolen Books, então vou fazer um logo. E o logo é o Phantom o é é o, é o, o Blot, que é o um, um, um Mancha Negra, não sei se vocês se recordam, mas é o arqui-inimigo do Mickey. Não é? é uma espécie de ladrão porreiro, aquele é? É gajo que rouba para chatear outros, ou seja, que não rouba só para ele próprio, rouba em benefício do outro. Enquanto o Mick é assim uma personagem chata, politicamente correto, o, o, o fantasma tem esse lado. E depois é uma espécie de negativo dos fantasmas. Nós estamos habituados ao fantasma branco e ele é o fantasma preto, não é o fantasma que se vê. É assim, bom, sempre... Uma, foi sempre uma, uma figura que me, que me fascinou. E portanto, coloquei-o ali. Posso-vos posso dizer uma coisa curiosa. Acabei de registrar nos Estados Unidos o phantom block. block. Ou seja, o phantom block, neste momento, é, é da minha propriedade, que <risos> é uma coisa curiosa. Ou seja, é da minha propriedade instalado naquele logo, não é? Pronto. Mas uh, passou, portanto, há gente distraída ainda nisto. Bom, estão a ver que o uh, To Steal a Book Is an Elegant Offense é um título de um livro? E todos os livros eu fui fazendo cópias, que fui arquivando no meu iPad, enfim, pronto. E, a uma dada altura, eu, por acaso não, julgo que não tenho aqui, tenho, pronto. A uma dada altura, eu eu fazia um conjunto de desenhos e faço, enfim, e, e houve uma série de solicitações, pessoas, amigos enfim, não assim, que gostavam de ter aqueles meus desenhos, só que os desenhos eram digitais, e eu resolvi publicaram um livro. Disse que ia fazer um livro que o ia publicar. E, portanto, autopubliquei-me. E, na altura da autopublicação, eu, em vez de não pôr nome ou marca à, à edição, apropriei-me do meu próprio nome e chamei-lhe Stolen Books. E, portanto, o primeiro livro é este, é o No Audio, que é um livro também ele, sobre apropriação, ou seja, são um conjunto de imagens que eu apago as feições e as figuras e os detalhes e as transformo em figuras azuis e de meia dúzia de cores, onde coloco frases oriundas de outros universos, de filmes, enfim, troco aquelas coisas todas. É um filme sobre... é um filme, é um, é um livro nostálgico, quase piegas, porque diz coisas muito, uh, enfim, sobre a vida, assim, coisas muito uh, penosas, uh, mas com as quais as pessoas se identificam, não é? Quase, como as figuras depois não têm rosto, e não, quase todas, há muita gente que se identifica com elas, e é um, li é um livro deliberadamente assim e ao mesmo tempo há qualquer coisa de cinema no livro mas um cinema incompleto porque ele tem as legendas de oriundas do cinema tem as, algumas das imagens também são oriundas de vídeos e de cinema mas não tem som e portanto é um livro e é uma coisa também característica dos livros que é eles não têm som eles têm um som na nossa cabeça mas na realidade eles não têm um som não é não, são incompletos nesse ponto de vista pronto e portanto este eu chamei-no áudio e foi a minha primeira publicação, Stone Books. E até aqui eu não queria fazer, ou não tinha em mente fazer nenhuma editora. Mesmo publicando este livro, eu não tinha como intenção fazer nenhuma editora. Mas a visibilidade do livro levou a que uma série de artistas com quem eu me dou me perguntassem se. Ou seja, eles partiram do princípio que eu estava a criar uma editora. Portanto, foram eles que me disseram que eu tinha uma editora. E eu acreditei. Eu disse: olha, se calhar tenho, se calhar posso fazer. E comecei a pensar nisto. Pronto, e comecei a publicar. E, com o tempo, fui publicando. enfim uh, Fui percebendo as quantidades de livros que precisava de fazer as tiragens. Percebi que se fizesse tudo sempre em offset, com tiragens mínimas de 300 livros para alguns títulos, era excesso, porque demorava muito tempo a vender. Outras vezes, e, portanto, fui procurar soluções de impressão... Uh, mais barata e que pudesse fazer menos quantidade e portanto comecei a limitar as edições a 50 exemplares, 100 exemplares encontrando sistemas de impressão offset digital, risografia, enfim fotocópia, N sistemas encontrar encadernadores que em vez de fazerem mil livros possam fazer 1, 2, 3, 50 enfim, fui-me especializando, encontrando os parceiros certos para poder ir realizando os projetos e a Stonebooks tem, tem na sua o, o esta, esta, esta, esta ideia da apropriação, não é? ou seja, inicialmente sem querer, mas simultaneamente ela está cá por querer, porque também o ato de publicar, ou seja, o ser editor, seja próprio, ou, mas sobretudo de alguém, é um ato de apropriação. Eu, eu, eu quando publico alguém, eu estou-lhe a roubar, de certa forma, de forma consentida, porque não, não, não publico livros que não sejam com, com, com, com o consentimento dos autores, podia fazê-lo, não é? Mas não, não, não, não é esse o target. O objetivo é publicar livros de autores que eu convido ou que me apresentam projetos que eu acho pertinentes e publicá-los. Mas eu, ao publicá-los, de alguma maneira, estou a ficar-lhes com parte da obra, não é? Porque sou ali uma, uma interferência na obra, sou... Enfim. E, portanto, o, o, o, tudo isto que, que, que aparentemente foi aparecendo de forma meia sem sentido e por consequências, e a jogar às tabelas e não sei o de repente começa a ganhar um corpo uh, de sentido. E, e portanto circo, isto foi, foi crescendo. Eu tive, tive sempre como estratégia a ideia de que as publicações, que só, só, fa, só faço uma publicação, ou só adianto nas publicações, enfim, sobretudo no início no momento em que a publicação tivesse atingido o break-even point, ou seja, significa isto que só publicava um livro a seguir àquela publicação, quando o primeiro, esse livro que teve na anterior, estivesse pago, não é que desse lucro, é que estivesse pago. Pronto, estando pago, eu avançava para a, outra, para a outra publicação. Isto para... porque eu tinha como exemplo os, os editores de livros mainstream que são como os agarrados à heroína. Quer dizer, eles sabem que os livros vão dar prejuízo e sistematicamente insistem no modelo de publicar da mesma maneira. E são incapazes de mudar, vão à falência dezenas de vezes, mas mantêm o vício da edição. E, portanto, não se importam de, enfim, de se endividar, de criar dívidas em amigos, de dar grandes calotes. E, portanto, eu não queria ir por aí. Eu queria que isto fosse sustentável, mesmo que não fosse no início, lucrativo. Porque eu nunca visei propriamente de ter lucro. O, lucro. o meu lucro era poder pôr em prática esta ideia de poder trabalhar com artistas de várias áreas, desde o design às artes plásticas, enfim, artistas largo espectro. Poder conviver com eles, poder partilhar com eles, poder difundir a obra deles, porque isso me dá imenso prazer e uma enorme aprendizagem. E, portanto, se isso se fizer sem que eu tenha prejuízo, perfeito. Claro que quando é como qualquer coisa, quando vocês agitam uma, se querem ir à pesca ou uma coisa qualquer, se agitarem a água, é mais fácil de apanhar em peixe, não é? E portanto, se eu agitar um bocado esta coisa, é mais fácil que Uh, a marca e, o, e os livros comecem a vender mais, ou seja, se eu criar mais visibilidade os livros vendem-se mais por, em paralelo sou capaz de vender outros projetos porque tenho uma editora enfim, há, uma, há toda uma consequência de uma atividade que surge em paralelo que pode trazer negócio uh, mais lucrativo, se quiserem uh, à, à empresa e, e, e tornar sustentável este negócio do livro que por si só é difícil de uh, se sustentar Pronto, e portanto, alguma... eu vou só aqui voltar atrás, porque alguma da estratégia que tive que passar a fazer foi assumir que os livros não passavam por o um circuito de livrarias normais, portanto, eles não estão à venda nas FNACs, nem na, na, na, em, nas livrarias, enfim, ditas normais, Estão em algumas livrarias especializadas, em Portugal e, e, e no estrangeiro, agora no estrangeiro, a partir do momento em que eu comecei a frequentar, como o David há um bocado falou, nas feiras internacionais. E, portanto, a presença em feiras como a feira de Tóquio, ou a feira de São Francisco, ou de Nova Iorque, ou de uh, Xangai, etc., ou de Berlim, são determinantes... Para que se criem laços, conexões, parceiros, para que os livros passem a estar na livraria XYZ, para que a uh, Printed Matter, que é um gigante, ou pelo menos uma figura determinante da venda de publicações deste género, uh, esteja atenta, enfim. É preciso entrar num determinado circuito para que isto se torne viável, Portanto, é preciso ter essa visibilidade. E essa visibilidade é feita, neste caso, muito mais facilmente por via de feiras. E portanto, eu faço esse circuito de, de, de feira. Não é? Ou seja, faço N feiras, faço todas as que posso, e faço normalmente, de, desde de, de há três anos, pelo menos três feiras por ano. Um, e pronto, e são sempre momentos muito interessantes. Uh, por exemplo, eu estive numa feira em Basel, e fui convidado para estar numa feira em, em, em, em Xangai. Mas eu não podia, porque era numa altura em que eu não podia. E os chineses propuseram-me, a organização chinesa propôs-me fazer, e eu achei, claro, que aceitei imediatamente, uma uma loja uh, de, feita por eles. Não é? Eles fizeram uma stolen books lá. Portanto, provavelmente eles já têm a stolen books lá, eles já me copiaram, já têm lá o, o negócio deles. Ou seja... Uh, uh, de repente, geram-se este tipo de ligações, que é, pá, tá bem, não, não podes ir, mas eu um monto lá o Miné e, e vende -te os teus livros, enfim, pronto. E há, e há todo um, um conjunto de experiências que é muito curioso. Cada vez mais, existem feiras destas. Claro, que a experiência também me vai dizendo que muitas feiras são importantes, quase todas as feiras são importantes para estabelecer ligações entre... Uh, parceiros, entre editores, artistas, colecionadores, institucionais ou não, particulares, etc. Umas são viáveis sob o ponto de vista da venda do, efetiva de livros, outras não são viáveis sob o ponto de vista de, da venda efetiva de livros, mas são viáveis para que depois se criem novas... novo trabalho. E portanto, Mas são determinantes, são, são vitais. A não-frequência destas feiras... É praticamente fecharmos a um circuito que tornaria inviável uh, rapidamente a produção de, ou a publicação destes livros. Porque eu iria me limitar a fazer 50 livros, depois isso iria começar a ser uma coisa um bocadinho cansativa e, portanto, facilmente existiria. Assim, isto é exponencial, vai sempre crescendo de acordo com as ações que estão fazendo de ligações internacionais. Estão é um, fotografias de feiras, etc. Pronto. Aqui algumas publicações, alguns exemplos de publicações. Esta é uma publicação do João Fonte Santa, que tinha desenhado, na altura, 54 centrais nucleares, e, portanto, este livro é uma espécie de brincadeira com os livros do Rucha sobre os não sei quantos parques de estacionamento e as não sei quantas casas à venda, etc. São 54 centrais nucleares que ele pintou em Aguarela, de uma dimensão muito pequena. Portanto, havia este lado quase bizarro de pintar um assunto penoso em Aguarela. Veja, uma espécie de paradoxo. Por outro lado, o João dizia-me que, e é verdade, que a maior parte das centrais nucleares está em sítios muito bonitos. E é verdade, que elas normalmente estão ao pé de zonas de água, e portanto, estão sempre muito bem enquadradas. E... E, portanto, fizemos. Esta é uma publicação. A do João é uma publicação em offset digital com capa em serigrafia, capa cartonada, etc. E aqui vou denunciar um, a aprendizagem de fazer livros. Eu peguei nas aguarelas do João, que eram, de facto, também reduzido, e digitalizei-as. E, e a impressão deu um determinado tipo de, de qualidade. Eu aprendi que nunca mais voltaria a digitalizar aguarelas ou outro tipo de trabalhos deste género, a não ser fotografias. Porque uh, há uma quantidade de informação que se perde na digitalização que se consegue a partir da fotografia. Portanto, a partir deste livro eu percebi que quando tivesse originais deste género, eu tenho que fotografar esses, esses, esses objetos. E, é determinante para a qualidade do, do, do impressa do, do, do, do conteúdo. Uh, portanto, também é aprendendo fazendo O João, neste caso, foi vítima da minha ignorância. Um, aqui é um livro de uma uh, amiga que estagiou connosco no ateliê, que é alemã, que eu desafiei que fizesse um livro sobre formas de roubar livros. Pronto, e ela inventou um conjunto de formas de roubar livros. Um, um dos quais, bem, esta é uma águia que rouba livros, enfim mas uma delas é a, a, a, as pessoas roubarem em cada sítio, em cada livraria, roubarem uma folha do livro. Não é? Portanto, ao fim de X e das livrarias, têm o livro completo. Isto é um flipbook feito pela uh, Soraya Vasconcelos, uh, que se chama Flip Bang. Portanto, ela brinca com a ideia do, do, do flipbook e chama-lhe Flip Bang. Porquê? Porque isto é uma animação de explosões cinematográficas. Até Isto é um livro de desenhos barra pinturas do Pedro Amaral, e aqui, bom, não dá para ver, não tenho muitos exemplos das imagens aqui, mas aqui eu já fotografei, portanto a riqueza plástica do livro é muito maior. Continuamos a falar de edições limitadas, neste caso a 50 exemplares, assinados e numerados pelos, pelos autores. Uh, a, a, a, grande, estes, a grande maioria destes livros que eu vos tenho tentado mostrar já se esgotaram, praticamente se esgotam mas também ocorre, estamos a ver isto mais, uma, mais ou menos de forma cronológica também ocorre, isto são os primeiros livros que eu fiz não é? e portanto uh, as edições mais limitadas foram-se desaparecendo com mais rapidez bom, e este foi um, o, o primeiro livro que eu fiz, que se calhar podia chamar best-seller, dentro do que são best-sellers de livros de artistas. De um coletivo de artistas que, que se internacionalizou por via das redes sociais, que chamam Germes Gang, são quatro artistas, que na altura em que eu os convidei, eles, bem, eu, eu, eu sabia mais ou menos o número de, de amigos que os seguiam, ou de pessoas que os seguiam no no, no, face, no Instagram, etc. Mas bom, não tinha a noção da visibilidade deles. E eles também não, enfim, também não se revelaram muito, muito conhecedores da sua visibilidade. A verdade é que eu publiquei 50 livros e eu em dois dias vendi os 50 livros para todo o mundo, exceto para Portugal. Portanto, significava que eles eram conhecidos em todo o lado. Eu vendi livros para a China, para a Austrália, para o Japão, para todo o lado, menos para Portugal. E, e tinha marcado um lançamento na Zaratã e não tinha livros. Portanto, acabei de ficar sem livros para o lançamento em Portugal, porque não tinha livros, que eles venderam-se todos. E, portanto, aquilo que, que fizemos foi republicar o livro e fazer uma, uma edição maior. E a verdade é que, sempre que vou a qualquer lado, me aparecem pessoas a perguntar se eu conheço os Germes Gang, quem são os Germes Gang, portanto os Germes Gang são assim uma espécie de figuras universais, que em Portugal praticamente ninguém conhece, mas que internacionalmente são umas figuras muito conhecidas. Isto é outro livro do João Fonte Santa, que parte de desenhos dele bicromáticos, impresso em riso e que se, chama... Como é que se chama Apocalipse da Civilização, ou qualquer assim, já agora perdi a memória do nome, enfim. Aqui usei uma, te... usei uma tecnologia de impressão diferente das anteriores, risografia, houve aqui uma, uma negociação com o, com o artista para depurar os desenhos, ou seja, interpretar, fazer uma reinterpretação dos desenhos eh, tornando-os bicromáticos e, portanto, foi um trabalho feito... Em paralelo sempre com o João, para ele perceber se era aquilo que se aceitava aquele tipo de alteração ao desenho. E essa certa altura comecei a convidar artistas, ou pessoas, enfim, artistas, sejam eles mais conhecidos ou menos conhecidos, que me interessava o trabalho. E o primeiro artista que convidei fora de Portugal, portanto estrangeiro, digamos assim, foi um americano que se chama Cole, neste caso C.W. Moss, de quem eu gostava dos desenhos, faz estes desenhos meio Keith Haring, mas que, enfim, era uma espécie de revisitação do Keith Haring e, e agradava muito. Eu conheci-o do Facebook e propus-lhe que fizesse um livro. Pronto, e ele aceitou fazer um livro. E há dois anos conheci-o em São Francisco, fizemos o lançamento do livro dele e, e pronto. É um livro também em riso, depois capa cartonada, serigrafada, etc. E, e isso abriu o espaço para a ideia de que pode, posso e, e, não só publicar livro, uh, um, artistas portugueses, mas também li, uh, artistas estrangeiros. E isso não, enriquece o, o, o espólio editorial e permite-me Suportar, ou seja, o facto de eu estar, é publicar artistas americanos e levar à América os meus livros com artistas portugueses também uh, cria espaço para que os livros dos artistas portugueses tenham uma visibilidade, uma visibilidade diferente se eu não tivesse publicado nenhum, nenhum artista americano. percebem? Ou seja, é porque eu tenho uma ligação com a América ou com a Suécia ou com outro país qualquer, que de alguma maneira algumas portas ou algumas relações se abrem porque eu não estou só interessado em exportar uma espécie de conteúdo exótico. Não é? Eu quero que o, o conteúdo visual que eu, me interessa eh, possa ser di, disseminado. Pronto. E, portanto, fui fazendo eh, essa prática de convidar artistas, eh, não, também não, alguns deles não portugueses. Isto é uma zine do... Lorde Mantraste, é, é uma zine muito recente, neste caso. Impressa em riso, impressa por ele próprio. O, o Lord Mantraste começou por ser uma espécie de meu cliente, porque ia lá imprimir as, as, as risografias dele para passar a ser meu amigo e, e colaborador, nesse aspecto, porque é ele que trata das impressões risográficas, etc. Este é um outro livro de um americano, que se chama Jupe e que tem uma espécie de memória enorme, aqui isto me vê-se um bocado mal, mas enfim, ele tem uma, digamos que bebeu a Disney toda, mas transforma os desenhos da Disney numa espécie de erro. Há sempre qualquer coisa que não está certa naqueles desenhos, ou porque está incompleta, ou porque os dentes do pateta estão nas botas, enfim, troca troca todo e depois coloca imagens da Disney em sítios que não são propriamente os mais apropriados, enfim. E depois, enfim, continuando nesta visão ampla de arte, e de designers e etc., convidei o Braulio Amado para fazer uh, um, uma publicação. Eu, eu, quando convido as pessoas, não lhes digo o que é que quero. Digo-lhes digo quais são as tecnologias que disponho, uh, não limito o, o, o, o formato, não há uma, uma, uma tabela. É aquilo que for viável fazer de acordo com... Portanto, enfim, há uma espécie de conversa, mas não há nenhum uh, nivelamento. E o Braulio aceitou fazer um, um, um livro e propôs-me fazer uma coisa... Este é o 2017, mas começamos por 2016. E o que, o que nos propusemos fazer, ou o que ele me propôs fazer, é... Ele é um, não sei se se conhecem, mas é um artista, designer, altamente produtivo. Produz imenso, quer dizer, tem uma capacidade de trabalho enorme. E só em 2016 ele fez centenas de pósters. E, portanto, ele fez o livro 2016, onde onde colocava, digamos que os 200 melhores pósters que ele fez em 2016 e depois fez em 2017 os melhores trabalhos que fez em 2017 e portanto, se ele continuar a produzir desta maneira e se eu puder publicar iremos até 2030 e tal a publicar os, ciclicamente o trabalho do Braulio neste registro quase de criar uma espécie de, de arquivo da obra do, do Braulio Ah, o Braulio Surge aqui, na, na, na Stolen Books, em termos de vendas, num registro completamente diferente de todos os outros. O, o, eu, o Braulio não vende 50 exemplares. Eu, o Braulio vendo edições de mil exemplares. Okay? E, portanto, e que se esgotam rapidamente. Porque o, o, o Braulio, muito mais do que o Germes Gang, é, de facto, uma figura uni, do, do, conhecida planetariamente. E, portanto... Uh, enfim, há, tudo, há, há centenas de pessoas interessadas no trabalho dele, e, portanto, este livro vende, os livros dele vendem sempre imenso. Depois aqui é uma, uma zine da Rita Lino, que é uma fotógrafa que trabalha em Berlim. Eu não tenho muitos livros de fotografia. Por acaso, falta-me aqui um que foi dos primeiros livros que eu publiquei, que é um livro do José Marcelo de Carvalho, foi talvez o, o, o segundo livro que eu publiquei. Um, mas não tenho muitos livros de fotografia publicados depois a certa altura criei aqui dentro da Stolen Books uma espécie de coleção à parte, ou seja, até agora temos estado a falar de livros feitos por artistas para o formato livro pensando-os como uh, ou seja, os artistas ocuparem o espaço livro como espaço de dispositivo se quiserem, ou como dispositivo de, de, de apresentação de um determinado projeto e aqui em parceria com algumas instituições, nomeadamente o MATE, ou outras, ou a coleção Cachola, ou etc., criar pequenas monografias de artistas, neste caso ligados ao vídeo e à fotografia. E, portanto, já vou no terceiro publicação deste género, que é uma publicação, normalmente, bilingue. Esta, sim, entra nos circuitos normais de venda de livros. Neste caso, trabalho com a Almedina. A Almedina é responsável pela distribuição destes livros e os que, estão no, os que estão em parceria com o MATE, no MATE. Isto é um livro do, do Pedro Cabral Santo, no qual ele inseriu um CD com música, um enfim, é uma coisa sobre os projetos, uma série de projetos dele em vídeo, mas também uma relação dos projetos dele em vídeo com uma série de textos apropriados de autores diversos, portugueses e estrangeiros, versus uma quantidade de música e de experiências sonoras que ele foi fazendo ao longo dos tempos e que estão aqui compiladas num CD. Uh, ups. Isto é um livro de, de projetos do Pedro Cabrita Reis feitos uh, em parceria com a P28 e a P31, que é uma organização que trabalha com, no Júlio de Matos, com pessoas com perturbações mentais. E, portanto, estes são os projetos que o Pedro Cabrita Reis desenvolveu com, em parceria com esses artistas que estão que fazem residências artísticas neste neste projeto. Isto é o, o último livro dos Germs Gang, que são uma série de grafites feitos de forma muito pouco, enfim, de uma execução muito manhosa e que eles depois transpõem para digital usando o Paint, não é? Portanto, bem que aquilo que fazem na parede depois vem para aqui, e aquilo que às vezes fazem no paint vai para as paredes, enfim, anda assim uma espécie de, de migração, mas são sempre coisas assim meio defeituosas. Este é um livro de um, de um sueco que eu também convidei a partir do Instagram e que curiosamente agora está a viver em Portugal, que se chama-se Patrick Mollick, e que, de quem eu gostei do trabalho, é um trabalho muito de caráter, de, muito ligado à ilustração, e ele faz animação também, e, portanto, fizemos um, um conjunto de... De imagens a que ele chamou uh, hashtags, porque de alguma maneira ele referencia todos estes desenhos com hashtags que também estavam, alguns deles existiam na, no Instagram dele. Isto então, é uma, mais uma autopublicação, uh, neste caso um livro feito em risografia de uma uh, de um cómics abstrato, no sentido narrativo, ou seja, isto é como os filmes do David Lynch, ou seja, há uma sequência de imagens, elas são organizadas por uma determinada sequência, mas elas não têm uma narrativa coerente, a narrativa é o que se quiser, é, por esse, é nesse aspecto que ela é abstrata, não pela concretização das imagens, porque são, as imagens são reconhecíveis, mas digamos que há uma espécie de armadilha. Elas não contam história nenhuma. Ou então contam as histórias que as pessoas quiserem que elas contem. Isso chama-se The Bullshit uh, não é? The Bullshit You Don't Know And I Know You Don't Know. E este é um livro do, do Miguel Vieira Batista. Uh, ah, dizer aqui que alguns destes livros que vocês têm estado a ver têm... Tem a mim e a minha equipa de ateliê como designers. Outros são fruto dos artistas que também são designers, por exemplo, o Braulio desenha os seus próprios livros. Uh, outros são os artistas que convidam outros designers a trabalhar e neste caso específico do Miguel Vieira Batista é um trabalho específico, um projeto específico do que o Miguel desenvolveu, desenvolveu e do qual também foi autor enquanto designer em parceria com a Bom, enfim, o Miguel, depois teve uma ajuda de uma pessoa que eu agora não me recordo o nome, não me interessa. Um, bom, e era um projeto que o Miguel já desenvolvia um, em site específico, não é? Ele fazia um desenho, um conjunto, não sei se conhece, este trabalho, um conjunto de desenhos que ele fazia em, em cantos ou esquinas de paredes e que migraram para aqui enquanto evolução do trabalho, ele revela-nos como é que Produziu algumas dessas peças, mas simultaneamente elas são a experiência da peça, não é? Porque ele cria hum, esquinas ou, ou, ou, ou cantos, não é? E, portanto, acabamos por ter, poder ver a experiência de, daquilo que seria hum, o, o, objeto, o objeto tangível, o objeto instalado no, no próprio espaço. Por outro lado, este livro vem com dois pósters, que também eles podem ser colocados na, na parede dessa mesma forma, ou em canto ou em esquina. Isto é um livro do António Olayo. É uma edição de 50 exemplares, com a edição de um vinil em, com duas músicas originais dele, em colaboração com o João Taborda, e, e no fundo é, é a história de um passarinho, isso chama-se Yellow, um, Yellow Birds in the Shade, e é um passarinho que ele comprou em um chinês que vai pousando sobre os trabalhos dele no atelier e que simultaneamente vai revelando frases da, da música que ele canta neste, neste vinil. Uma curiosidade desta publicação é que são 50 exemplares em que esta bolacha, é sempre, este, este autocolante aqui é sempre diferente. Ou seja, o António pintou 50 desenhos para este, diferentes para esta publicação. Pronto, e este é um último catálogo barra livro feito para o Miguel Palma, para o Mate, que simultaneamente é o livro que ilustra, é um catálogo, mas é simultaneamente também um livro onde se pôde fazer uma série de experiências visuais, para além da, da mero, do mero registro hum, expositivo. Claro que este tipo de livro é conotado mais como catálogo, e, portanto, há, uma, há, há diferenças entre livros de conteúdo artístico, Uh, eles têm, uh, têm que ser arrumados, não é? E, colec e, e as coleções determinam isso, e os colecionadores determinam isso, e o público determina isso. E, portanto, um livro destes nunca estará no registro do objeto de arte, do objeto de livro de artista, mas mais no registro de catálogo, porque ele é fundamentalmente um catálogo. Tem ensaios, tem escritos, etc. Pronto, trouxe só para perceberem que, uh, de repente, a própria estratégia da, das publicações se vai, às vezes, alargando nos pontos mais próximos daquilo que é o catálogo na sua espessura maior sempre em projetos ou na maior parte das vezes em projetos determinados pelo projeto, pelas ideias dos artistas para o objeto livre e pronto, e é isto Obrigado Aqui embaixo são então, um conjunto, não estão todos, Eu, nós devemos ter neste momento provavelmente 40 e tal publicações. Eu trouxe algumas, se quiserem folhear, estão à vontade. Alex, já que já... Uhum. E, por sua vista, depois, há aqui um trabalho com uma editora a uma editora que é de pequena escala e produzir uma pequena escala. Uhum. E aqui a minha questão, vendo que, que a Stolen está a tornar uma, um sucesso, na verdade, se a Stolen não pode ser vítima do seu próprio uh, sucesso, ou seja, esta relação de proximidade que se cria com os autores e com, e com a produção, e, e com a, e o diálogo e aquilo que dá gozo, na verdade, e que te, se calhar que imaginou que eu que te afastava um bocado de, de, de, do, do trabalho das grandes editoras, não é isso que depois. Quer dizer, se, se, eu não digo isso, se, que não se, se pode transformar a... ela própria numa grande editora e portanto Exato, com os depois, vícios. Depois e a com coisa perca o controle e claro. perca essa parte. Ah, isso, é, isso, é, isso é um risco uh, que eu espero ter a sanidade de não, mental de não o cometer. Ou seja, quando eu digo que vendo mil livros do Braulio. Eu acho que não estou com a ambição de vender mil livros do João Fonte Santa. Eu sei é que o Braulio vende mil livros e, portanto, eu também não quero... Repara, na génese desta, edi desta editora está a disseminação de objetos artísticos. E, portanto, se há um objeto artístico que de desejo, eu acho que ele pode estender-se na sua na sua margem de publicação, no seu número de exemplares. Claro que nós limitamos, ou seja, eu, eu, quando esgotámos a primeira edição do Braulio, de, de, de 2016, havia mais de não mil pessoas que comprariam, ou centenas, não sei bem, que comprariam mais livros de... E nós não fizemos mais, portanto, parámos nos mil, nos mil exemplares. Da mesma maneira que vamos parar nos mil exemplares nos 2017. Ou seja, há aqui também a tentativa de fazer com que as pessoas por um lado, contrariar esse vício de, de, de, de fazer best-sellers, não é? Porque é uma coisa que se torna viciante, não é? Depois de ter um jogo, é quase como ganhar a lotaria, não é? De repente há um que vende para caras, agora vamos lá encontrar outro que vende para a Portanto, se há um Brawl, se calhar tem que ser de capa amarela, já, não é? Depois começam a vir aquelas coisas que os, que os editores têm. Pá, faça-me livro de capas amarelas, porque o livro de capa amarela é que vende. Não é? O, o Brawl é um livro de capa amarela. Portanto, se calhar eu tenho que começar a fazer livros de capa. Eu quero fugir a essas coisas. E tem que haver aqui uma racionalidade. A verdade é que também não posso evitar que, epá, que as pessoas fiquem... No caso desta obra específica do, do, do Braulio, que era uma obra mais de compilação do trabalho, ela aqui abre-se, tem um público mais alargado. Se fosse uma zine do, do Braulio, eu provavelmente não faria mil, fazia cem, duzentas, percebes? Pronto, mas, mas esse risco que tu estás a falar existe. Eu, uh, por exemplo, e, e, e acho que, vou, aliás, cortei até essa forma de trabalhar, no, no, neste último projeto que vos mostrei do, do MATE, do, do, do catálogo do Miguel e a relação com, com o MATE, eu tive a experiência, de, era como se eu estivesse a trabalhar com uma editora. Eu fui, eu fui, fui limitado, eu, eu, eu era avaliado, estava sempre a ser avaliado. Portanto, sempre que ia lá mostrar o trabalho, por simpatia, e, avaliava o meu design e tira o risco e tira a linha e isto não sei o quê e, e portanto, eu percebi que não, que, que, exatamente esse perigo que tu estás a referir, pá, que eu não queria voltar a correr e, portanto, é uma experiência que eu não quero repetir. Portanto, se tiver que publicar um catálogo do Miguel, publico por mim próprio ou por algum cliente que queira pagar o catálogo do Miguel e então ele entra numa secção à parte. Uh porque exatamente eu quero manter essa liberdade e, pá, e poder publicar quem eu gosto e, e do trabalho, por quem eu tenho simpatia do, do trabalho. E posso dizer que tenho feito recusas de trabalho, que já, já me foram propostos, não, obviamente não vou dizer os nomes, mas já me foram propostos determinados trabalhos que eu sei que ia vender, provavelmente até muito, mas que não me interessava aquele género de, de imagem ou de conteúdo. E, portanto, sei onde é que posso... Por enquanto, mantenho essa capacidade. E espero poder manter. Aquilo que tu estás a dizer é verdade, pode acontecer, e tem acontecido algumas editoras que começam pequenas e de um momento para o outro se transformam em grandes editoras e que até invertem a lógica. Pá, porque eu não falei na lógica de, de publicações da Stone, que em regra funciona por. Uh, a Stone suporta todo o, o, o investimento editorial, ou seja, as gráficas, a divulgação, a ida às feiras, etc. O handling e o envio pelos correios, todas essas coisas, dá x% aos autores e x% à revenda quando existe revenda. E existe revenda. Há quem faça a revenda dos nossos livros. Mas, portanto, há aqui um trabalho... Ou seja, os artistas não pagam para publicar. E o que acontece em muitas destas editoras que crescem e começam pequenas e que ganham a certa altura um determinado nome e que, e que esse nome lhes permite estar em espaços de disseminação e colocação dos livros estratégicos, o que acontece é que essas editoras perdem uma espécie, perdem esse tal critério e passam a fazer com que os artistas paguem os livros para poderem estar no museu certo ou na livraria certa. Não é? Ou seja, pá, sei lá, os livros que se vê dos artistas como a Veneza, são pagos. Não é? O próprio Mate paga à mousse para publicar determinados conteúdos numa editora que começou sem ter esse sentido, ou a, ou, enfim, a outras. Portanto, esse risco existe. Eu espero poder... Agora, eu, eu, eu também não, não posso contrariar um bocado isto... É uma editora idiosincrática, não seja, ou seja, ela reflete muito daquilo que eu sou. E eu acho que há determinados objetos que também não devem ser assim tão limitados quanto isso, não é? Ou seja, só porque se criou um paradigma da limitação. Claro que também não, enfim, também não Ou seja, também quero, e isso faz parte, e tenho muito lido... Porque há aqui uma complicação, que é que sempre que queremos definir um, os objetos, entramos em em problemas de definição, não é? o que é que é um livro de artista? É um livro único ou é um livro de dois exemplares? Ou até, quanto é, até quantos exemplares é considerado um livro de artista? Ah, é um tese. há quem diga que é mil, há quem diga que é quinhentos, há quem diga que é 50, há quem diga que é o um livro único, enfim. Eu limitei aqui para já esta, enfim, no caso do Braulio, que é um livro, um livro especial, que eu não diria que é propriamente um livro de artista, é um livro do trabalho do Braulio, não é? é uma compilação do trabalho do Braulio, mas que em si mesmo é um... é especial porque ele é um tipo que está a fazer um determinado tipo de trabalho que visto em série é pertinente e, portanto, não é apenas não é um livro de antologia não é, ele é, é importante ver o livro o trabalho do Braulio seguido não é? ele é tão complexo, é tão iconoclasto. é tão... Louco ao mesmo tempo, tão especial, tão cheio de, de, de, de coisas óbvias quanto contradições, que, pá, que que eu acho que, que é exigível que haja visibilidade para o livro. Outros, eu acho que é exigível que haja limitação para eles, porque eles são uma espécie de relíquia, não é? Portanto, faz sentido que eles sejam só meia dúzia e, e não se fazem mais. Meia dúzia? Quer nunca fiz meia dúzia, mas 50, 100, no máximo. Mas pronto, mas é um risco que é fácil. Ou seja, o que é que eu pretendo que, que, que aconteça? Também há, há aqui um outro problema, que é, quanto mais feiras vou, eu tenho que aumentar um bocadinho mais o volume de edições, não é? porque senão, até a altura, não tenho livros para vender. não é? Se mantivesse nos 50 sempre, depois, na feira seguinte, já não tinha livros. Depois isso, também é um, às vezes, também é um problema. E, e, e isso é preciso saber epá, gerir, e ir aprendendo e ter sempre esse, essa capacidade de controle. Eu tenho como objetivo nunca voltar a recuperar aquele braço que eu disse que arranquei, estás a perceber? Ou seja, eu vendi a alma ao diabo e está vendida, estás a perceber? Portanto, eu vou ter que continuar, eu vou continuar a, se tudo correr bem, a fazer trabalho mais chato e mais penoso para poder fazer estes trabalhos, percebes? Portanto, ou seja, eu não quero substituir estes pelos penosos, porque senão estes tornam se tornam penosos. Rapidamente. E eu não quero que estes trabalhos se tornem nós E é fácil eles se tornarem nós A descrição que te fiz do mate é isso. É como é que um trabalho que era um gosto, não é porque pá, trabalhar com o Miguel é um gosto, trabalhar supostamente com o mate seria um gosto, e, pá, e aquilo rapidamente se transforma num pesadelo. Porque 500 gente a gente a opinar, eu era co-editor do livro, mas era como se fosse um designer... Uh, uh, Sei lá, da junta de freguesia, pá, não sei, pronto. era uma coisa mesmo penosa e, e não quero... Isso também é uma boa forma de aprender, ou seja, de ir vendo como é que se vão fazendo as coisas. Mas, mas sim, essa pergunta é, é delicada. Mais alguma? Acho que podes fazer sem microfone. Relativamente à Feira de Xangai, não percebi se os chineses apropriaram stolen books, hum. uh, se podia explicar? Eu, eu, eu acho que não. Acho que não, espero que não. Quer dizer, tanto me faz. Mas, o que é que eles fizeram? Fizeram uma coisa que é descomplicar. Pá, eles queriam que eu fosse. Eu não podia ir por questões de, de, de agenda. Mas eles queriam que eu fosse, portanto, passa-nos cá os teus livros, que nós montamos lá um stand. Só e, para saber e, se eles tinham criado uma stolen books deles? Não, não sei, é, pode ser, não é? Pode acontecer. Não, acho que não. É acho que o objetivo, eu brinquei com isso, a ideia deles roubarem, mas não. Aqui o aspecto é a questão de serem práticos, não é? E isso é uma coisa que me agrada nos orientais. São muito focados em resolver os problemas e não não complicar. E... Porque nos outros sítios tens que não sei o que é sempre tudo uma grande confusão e tu tens que estar e se não estás e a hora que chegas eles Pá, não estás, não estás, mas nós queremos os teus livros lá, estão lá. E depois devoluções. Eu, eu é que estava a congregar e as devoluções, não te preocupes, as devoluções ficam cá, ficam à venda, onde se esgotar, e depois percebes? Portanto, é mais nesse ponto de vista, não de que eles possam roubar. Pá, ser roubado é uma, uma hipótese, mas não. não. Acho que não terão outras coisas mais interessantes para roubar. É? Acho eu. Um, não é isso. Obrigado. Pode comunicar design exa de da rainha.